Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Câncer. Antes, um recadinho: como nós estivemos juntos na semana passada, hoje a leitura vai ser um pouquinho mais extensa, mais demorada, tá bom? Então, fica comigo até o final. Já estou aqui embaralhando e vamos saber. Como está o momento de câncer e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento? Vou colocar um pouquinho para cá, porque eu vou trazer mais cartinhas. Vamos complementar com esse outro tarô. E ver qual é a mensagem que vai agregar aí a essa carta da ganância. já vou deixar por aqui, porque ao longo da leitura eu vou trazer mais cartas. Então, vamos lá. Câncer. Aqui mostra uma pressa, pressa por resultados, para resolver logo uma situação que está mexendo muito com você. É como se você quisesse... Acelerar o tempo, apressando as coisas, para manifestar o que você quer, porque você tem gastado energia, se esforçado nessa situação. E é um momento para você analisar se essa pressa faz parte de você ou é algo que vem de fora. Faça essa análise, parando um pouquinho, para refletir. Até para você conseguir lidar nesse ambiente ou situação que envolve outras pessoas. E que pode estar estressante, te fazendo agir por impulso, se cobrando, por pensar ser uma coisa Totalmente diferente do que realmente é. E, por mais que você esteja vendo ou pensando que é preciso seguir o tradicional, as regras, o que as pessoas estão fazendo para ter dinheiro, estabilidade, conquistar coisas, aqui mostra que para atingir essa felicidade de modo completo, se alinhando com o que você quer, é necessário analisar o que você tem se apegado e que pode estar te atrapalhando. Seja o correr demais, o se preocupar demais, o medo diante das expectativas, o tempo que para você pode estar curto ou passando muito rápido. Enfim, faça essa reflexão com base no seu momento, para que você consiga ampliar a sua visão fluindo com a vida do jeito certo, que nem sempre é igual aos demais, porque cada um tem um tempo e um processo único. Para fluir aos movimentos da vida. E vamos trazer também mais cartinhas. E cuidado com as cobranças internas, que te fazem enxergar pelo ângulo errado, paralisando ainda mais a chegada dos resultados. Faça esse trabalho interno de acalmar a mente, ouvindo a sua intuição, o impulso do seu coração, para viver de forma harmônica, atraindo o que você quer, o amor e a felicidade estão disponíveis para você, basta que haja um esforço para receber, que pode ser através do autoconhecimento e não da correria, tendo aí uma independência diante das manipulações, brigas ou competições, Soltando e mudando aquilo que não te faz bem. E você nem se dava conta do porquê participava. É, nada dura para sempre. E a carta do sol é bem isso. Recomeço, alegria, luz que ilumina os seus caminhos, te guiando para a liberdade de ser você caminhando com energia renovada e amor na sua jornada. E vamos trazer também uma mensagem com o oráculo. Então vamos lá. Atitude, você é o responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem suas decisões. Tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!